Tudo aquilo que está envolvido é muito mais do que uma corrida e o que está por trás, grande o que o grande diferencial, é o que eles chamam de o espírito o espírito da Comrades, porque qual, como nasceu essa prova para quem está nos ouvindo e não conhece a história da prova, ela nasceu primeiro Comrades significa camaradas, camaradas e esses camaradas eram os camaradas de guerra porque ele, ela, ela foi criada essa prova como uma homenagem aos combatentes mortos na Primeira Guerra Mundial. E o idealizador da prova foi um ex-combatente. Ele, ele sobreviveu em combate na Primeira Guerra Mundial e quis homenagear uhum. os, os colegas dele, os conterrâneos dele, os sul-africanos, os colegas de, de, de exército que morreram em combate. Então ele criou um evento que seria um memorial vivo. E essa prova começou em 1921, ou seja, no dia 24 de maio de 2021 ela completa 100 anos de fundação. Daqui pouco menos do que três meses, daqui pouco menos que três, de quatro meses, aliás. E, e é uma prova que começou com 36 atletas largando, e desculpa, 34 atletas larga, largando e só 16 concluindo a prova de 89 km. Uhum. A, a largada da primeira edição da prova é o mesmo local de largada até hoje, no sentido de descida lá em Peter tem um Tem um pórtico e no asfalto tem uma marca definitiva, uma marca permanente. E nesse pórtico, que é um pórtico permanente também, está escrito, aqui este local marca a largada da primeira edição da Conway's Maratão no dia 24 de maio de 1921. Que legal, Olha. tem história, é. né? Muito então história. Eles, come... eles começaram descendo. Descendo foi. foi a primeira edição. E é. por que resolveram subir depois? <risos> porque ficou porque legal? É porque vai não... ser tradição. Eles... A ideia na primeira corrida já era ir e voltar? Ou era de tudo que eu li até hoje, então de tudo que eu li até hoje não consegui nenhuma informação que pudesse afirmar que já tinha essa ideia de desde a fundação já fazer a inversão do percurso. Mas o que eu li uhum. a respeito isso sim é que quando eles estavam organizando a segunda edição da prova, que foi 1922, eles tiveram a ideia de inverter o percurso para criar isso também uma tradição e tornar uma prova inovadora, né? Todo ano inverte o percurso. É, Pô, todo legal. ano com alguns asteriscos tá? porque tem pequenas exceções ao longo da história em que a prova ela foi realizada dois anos seguidos no mesmo percurso mas por razões muito claras normalmente datas comemorativas e também quando houve a realização da Copa do Mundo de 2010 Eles, por questões de logística é precisaram tema, repetir repetir duas descidas é. Ah, legal, legal interessante, tem muita história envolvida nisso aí na, na Conrad